Um milionário francês, depois de ficar tetraplégico num acidente, contrata um jovem imigrante para cuidar dele tornando-se amigos inseparáveis. Esse é o resumo do Rafa e hoje vou apresentar o filme Intocáveis, baseado em uma história real do milionário francês Philippe de Bogo. Antes de irmos para o filme inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para mais resumos de filmes como este. E agora vamos à história. O filme começa à noite em Paris. O personagem Dries, interpretado por Marcy, está dirigindo em alta velocidade o carro de luxo de Philippe, interpretado por François Cluse. Para fugir da multa por excesso de velocidade, Dries inventa uma história afirmando que o tetraplégico Philippe deve ser levado com urgência ao pronto-socorro, Philippe finge ter uma convulsão e os policiais caem nessa mentira e acabam acompanhando eles até o hospital. Enquanto a polícia os deixa no hospital, Felipe pergunta o que farão agora, ao que Dries responde, agora, deixe-me cuidar disso. A história dos dois homens é então contada como um flashback com uma mensagem mostrando que o filme foi baseado em uma história real. Felipe, um tetraplégico rico dono de uma luxuosa mansão parisiense, e sua assistente Magali estão entrevistando candidatos para ser seu cuidador residente. Dries, um candidato, não tem ambições de ser contratado. Ele está lá apenas para obter uma assinatura comprovando que foi entrevistado e rejeitado para continuar a receber seus benefícios sociais. Driz é informado que deve voltar na manhã seguinte para pegar sua carta assinada. Ele volta para o pequeno apartamento que divide com sua família em um desolado subúrbio parisiense. Sua tia, enfurecida por não ter notícias dele por seis meses, manda ele embora do apartamento. No dia seguinte, Driz retorna à mansão de Felipe e descobre que, para sua surpresa, foi escolhido para um período de experiência para o emprego de cuidador residente. Ele aprende a extensão da deficiência de Felipe e depois passa a acompanhar Felipe em cada momento de sua vida, descobrindo um estilo de vida completamente diferente do que estava acostumado. Um amigo de Felipe revela a ficha criminal de Driss, que inclui seis meses de prisão por roubo. Felipe afirma não se importar com o passado de Driss porque ele é o único que não o trata com piedade ou compaixão mais comum igual. Ele diz que não vai despedi-lo enquanto ele fizer seu trabalho corretamente. Com o tempo, Driz e Felipe se tornam mais próximos. Driz zelosamente cuida de seu chefe, que frequentemente sofre de dores fantasmas. Felipe revela a Driz que ficou incapacitado após um acidente de parapente e que sua esposa morreu. Gradualmente, Felipe é levado por Driz a colocar ordem em sua vida privada, Incluindo ser mais rígido com sua filha adotiva Elisa, que se comporta como uma criança mimada com todos. Driz descobre a arte, tradicional e moderna, e a ópera, e até se dedica à pintura. Para o aniversário de Felipe, um concerto privado de música clássica é realizado em sua sala de estar. No início, muito relutante, Driz é levado por Felipe a ouvir com mais atenção a música e ele se abre para a música de Felipe. Driz então toca a música de que gosta para Felipe abrindo o salão para dançar. Os convidados cativados pela música se levantam e começam a dançar. Driz descobre que Felipe tem um relacionamento por catas com uma mulher chamada Leonore, que mora em Dunkerque. Driz o encoraja a conhecê-la e convence Felipe a enviar uma foto dele em uma cadeira de rodas para ela, mas ele hesita e pede a sua ajudante, Ivone, para enviar uma foto dele como ele era antes do acidente. Um encontro entre Eleonora e Felipe é combinado. No último minuto, Felipe está com muito medo de encontrar Eleonora e sai com Ivone antes que Eleonora chegue. Felipe então liga para Driz e o convida para viajar com ele em seu jato particular para um fim de semana de parapente. Felipe dá a Driz um envelope contendo 11 mil euros, a quantia que ele conseguiu pela pintura de Driz. Driz se abre para Felipe sobre sua família e seu passado como órfão no Senegal, que foi adotado por seu tio e sua tia sem filhos e trazido para a França. Seus pais adotivos mais tarde começaram a ter filhos, seu tio morreu e sua tia teve ainda mais filhos. Felipe reconhece a necessidade de Dries de sustentar sua família e o dispensa de seu trabalho, sugerindo que ele pode não querer empurrar uma cadeira de rodas a vida toda. Dries retorna para seu subúrbio, juntando-se a seus amigos e consegue ajudar seu primo mais novo. Devido à sua nova experiência profissional, consegue um emprego em uma empresa de transportes. Nesse meio tempo, Felipe contratou cuidadores para substituir Dries, mas ele não está feliz com nenhum deles. Seu moral está muito baixo e ele para de cuidar de si mesmo. Ivone fica preocupada e entra em contato com Dries, que chega e decide levar Felipe no carro de luxo dele, o que traz a história de volta à primeira cena do filme, A Perseguição Policial. Depois de enganarem a polícia, Driz leva Felipe direto para o litoral. Ao se barbear e vestir-se elegantemente, Felipe e Dries chegam a um restaurante com uma bela vista para o mar. Driz de repente sai da mesa e diz boa sorte a Felipe para o almoço que ele vai ter Felipe não entende, mas alguns segundos depois, Eleonore chega. O filme termina com Dries se despedindo de Felipe e indo embora do amigo. No final do filme é exibido cenas reais de Felipe e Dries. Esse filme foi dirigido por Olivier Nakashi e Eric Toledano, e recebeu a nota 8.5 na avaliação dos espectadores. O que você achou desse filme? Gostou? Deixe nos comentários a sua opinião e veja o que as outras pessoas comentaram sobre esse filme. Muito obrigado pessoal!